Tipo, ele quis dizer que o bagulho era o hiper perigoso. E o tiozinho entra lá e dorme de boa. Aí ele constrói a narrativa. É, então talvez eles deixem você entrar. Por... Pera aí! Você tava não, com vai cagaço, a merda, cara. Mas... Você, tava com, você tava com puta de um cagaço de entrar. De não deixar ninguém entrar, porque aí tio negócio coisa ruim. E aí, só, aí quando o tiozinho vira e fala: Ah, eu, eu, eu, eu, eu durmo aqui de boa. Não, ah, você... ah, eu quero dormir, dá licença. eu acho não. que você, então, acho que eles estão deixando você entrar no quarto... Não, pera aí, o bagulho não era foda? Ninguém, até é. você não tava com medo de entrar no quarto? E aí o cara pega esses vídeos e analisa, e de novo, sem falar de crença de ninguém. Né, mas mostra muito... uma. a discussão aqui não é se existe ou não existe, tá, gente? Exato, é. mas dá até é. uma, mas dá uma virada de chão na sua cabeça, falando assim...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 Ela assim não, não sei o quê. É, os caras que um dá homem golpe doente, que faz isso? Ai, meu tio. Pô, sempre você vai ter alguém que tá doente na família, sempre tem alguém que tá passando alguma dificuldade. Então ela pega coisas comuns e, né, e acaba induzindo a pessoa e vai levando a conversa, e vai, vai, vai, a vai. vai. É que dá golpe não faz isso? Ah, dá. E daí com fica certeza. alguém no fundo, mãe, mãe, mãe. Estamos é. com a sua filha. Nossa, tá com a Amanda. Tô com a é. Amanda, puta, fodeu. Posso falar uma coisa para vocês? Incrível.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 Não era ele. Perdeu, cara. Então é isso, isso aí, tá cara. complicado, é... né?